Gente, eu vou levar o Todd, o papai, para ver os filhotinhos dele. Que tá chorando. Ele tá querendo saber o que, que é. Que a riqueza tava chorando. Eu tinha que separar deles, né? Até o nascimento. Nasceu os quatro filhotinhos. Eu vou levar o Todd para ver os, os filhinhos dele. Bora lá, Todd. Nesses filhos. Abriu o portão aqui, gente. Vamos levar aí. Vou levar o meu Vou levar você assim, né, papai? Você vê o seu iota sem seu. Vamos ver se a riqueza vai deixar. Riqueza não deixou ele ver. Ela tem que deixar. Só pra ele. Ver que é. Gente, vocês viram lá, né? A riqueza não quer deixar os, o Todd ficar perto. E nem deixou a Lara. Ela tá rosnando. Olha a Lara chorando. Aí eu vou ter que deixar os cachorrinhos lá embaixo. Não vou poder deixar perto, não. para ela não ficar irritada e dar depressão. Porque os cachorros dão depressão, tá? Porque ela tá protegendo os filhotinhos dela. Isso é instinto dela mesmo. De, dos cachorros, né? Da mãe proteger os filhotinhos, então pra não dar depressão eu vou tirar ele de perto, Deixa eles ele lá embaixo Oh, meu Deus do céu oh, ela tá contando ah, ela tá contando não, eu dia, então não contei tá nem contando. brincar com cachorra, não ah, do celular uh! deixa ele que eu acho que é com a bichinha Ela tá protegendo. Deixa eu ver. Um, dois, é, três, quatro. Tá protegendo. Pra pegar não, viu, Daniel? Não vou pegar não. Senão ela fica com raiva. Ela tá protegendo. Ela tava contando, você E não, não, não, não, não. Quem destruiu essa cabana? Ela cheira meu irmãozinho dentro.